Salve, meu beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus. E é isso aí, a gente vai fazer o que hoje? Hum? Sim, vamos jogar Free Fire, velho. Vamos jogar Free Fire, mas eu não sei como é que vai ser. Porque agora a gente começou a pegar player, velho. E tipo assim, eu tô tentando jogar uns outros games, como você viu no vídeo passado Eu joguei COD Então a jogabilidade é muito diferente uma da outra Então, tipo, eu tô aprendendo uma coisa e acabo fazendo outra E a jogabilidade é diferente e faz, sai merda, tá ligado? Então, mano, eu, eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou selecionar aqui os melhores momentos E vou colocar pra você, pra você ver como é que tá sendo, beleza? A minha jogatina Então, mano, se você quer jogar comigo, já sabe Vai lá no meu Instagram, Fernando Gotes, mano, manda uma mensagem no PV pra gente se adicionar e jogar junto. Demorou? Tamo junto? Então, conto com você, beleza? Se você caiu de paraquedas também aqui, mano, já sabe, já clica nesse botãozinho vermelho, já se inscreve aí, mano. Não... Assina o canal, clica nesse botãozinho aqui que é o sininho junto do... da inscrição, depois que você clica, clique, tá ligado? Aí tem o sininho. Já aciona ele, mano, porque toda vez que sair vídeo, tu vai ver, beleza? Então vamos lá, mano. Vou selecionar os melhores momentinhos aí. Caímos na vila do Chaves. Será que o vilão tava com ele na, na parte? Eu acho que não, né, mano? Mano, eu não sei. Eles devem estar no Discord. Ó, se eu morrer é porque eu tô com lag. Ainda bem que você tá com perna, né, mano? Hã? Ainda bem que você tá com perna. Aí, é, maionese, você... pega a arma aí, ó. Pô, aqui é um bom lugar pra lutear, né, velho? Não tem quase Verdade. nada. Ou tu já achou alguma coisa? Já achei bastante coisa Mano, eu tô muito escasso de bala, tá ligado? Tá muito ruim pra mim pegar bala, mano Eu tô pegando eu tô arma, tô beleza mas, bastante, mas, mano, bala muito, não cara. tô pegando nem a pau, velho yeah. Esse cara vai dar sorte pra gente, ó Ele é o Fênix E aí, alguém falou aí? Oh, yeah. E aí, maluco? Derrubei um aqui, beleza? É nóis, tá ligado, né? Aqui nós faz assim, ó. É. Vacilou, morreu. Mentira, foi sorte, tá? E aí, linguiça? Beleza, mano? Como é que tá? Ó, vamos lá, vamos ajudar, porque o Luca tá tomando bala. Não, eu, eu, eu, eu, eu que dei, que dei, dei bala. bala mano. O louco, mano. Tá jogando bem só porque os caras tá aqui, velho. Mentiroso. <risos> Mentiroso. Ô, o Espinafre como é que é o nome aí do seu personagem, mano? <risos> Eu não sei se é, ele Tadinha. tá falando comigo Eu não sei se é, ele tá falando comigo Tem dois, mano O outro é o... Esqueci o nome dele Vilão vilão, vilão, vilão É o vilão que tá falando? E aí, vilão suave, cara <risos> Pode roubar loot se você quiser, viu? Não liga, não É porque eu dropei, dropei a minha, minha AK Eu tô usando a AK também Se liga, a minha AK é dourada, ó Olha aqui na minha mão Olha aqui na minha mão, ó Minha AK é dourada um Monstra, né? Hum, depois, depois eu que sou rico Peguei ela na China por isso que ela tira confetes. Se uma vez já é ruim, imagina duas. Verdade, Verdade né, Fernando? né, Fernando? Escutar tua voz o dia inteiro. inteiro. Ó, eu tô ouvindo agora você <risos> só no jogo. Beleza, do Tomou bala, mano? Cadê o X-Spirito? O X-Spirito acho que tá tomando bala. Tem cara em cima da ponte, mano. Ou é você? Você tá em cima da ponte, Luca? Tem um cara embaixo da ponte. Embaixo da ponte eu era eu, mano. Não. Mentira. Eu dei uns tirinhos nele. Derrubei, derrubei. Boa gagoto, não está. O o que tá acontecendo, velho? Não sei. Agora a gente parece que está inspirado, mano. É estranho, né? Legal, velho. Os cara tá acreditando. Você está fazendo live? Não. O é que a gente fala mesmo? É. A gente meio doido mesmo. Mas se você quiser se inscrever o canal, é RedTube.com, porra. Vai lá, da hora. Eu faço <risos> vários vídeos de <eu> monstro. <risos> Mano, ele caiu, velho. O x ah, voou. Caraca. Mano, você tá andando. Olha é o um cara na ponte. Olha é o um cara na ponte. Ah, é o vilão. Vilão. Nossa, parceiro. O bagulho é louco, vilão. Chega aí, vilão. Vamos trocar, trocar um papo. Vamos tocar, vamos escutar uma música, porque eu sou aquele DJ lá. Como é que chama esse DJ aqui brasileiro? Aí, vilão. Dá um gole aí, vilão. O bagulho. Tá ligado, né? Ih, caralho. Sai pra lá, pô. Parece que tá fazendo uns bagulhos estranhos. Vilão, se nós ganhar, eu te dou um picolé de carne, bicho Então vamos lá Vamos, vamos ganhar, mano Vamos ganhar, vamos, vamos lá, que nós tem agora, o, vilão, o vilão falou assim Agora eu vou dar o um sangue, bicho Caraca, Luca Mano, como é que vocês estão vendo os caras, mano? Eu não tô achando os caras, velho Vocês são nível baixo? Nem a pau, né, mano? Com essas roupas aí, vocês devem ser o quê? Hacker? Achei um bagulho brilhando no chão. O que é isso aqui? É uma mochila. Tomei, tomei tiro, tomei tiro da esquerda. Será que eu consigo derrubar com isso de bala, família? Ah, velho, eu não consigo, não tenho. cadê ele? Ah! Chupa essa capa, play, azeitona! MC Lele na área. Chutando várias azeitonas, tá ligado? Não deu nem tempo dele usar o gelo, porque eu sou muito mais rápido. Vai, vai, uhum. vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Será que ele vai seguir? Ele vai seguir, certeza, né, mano? Certeza. Desse cara, mano. Recomendo você pegar algum cover ali em cima, mano. Tô sem bala ainda, Luca. Ó. Tô à frente. Hein? O cara tá atrás de mim, mano. Ele, ele, ele, tá ele ali, tá ó, ele ali, ele ali. Tá vendo ele ali? Ó. Uhum. Pouco dano. Mano, você tá com pouca bala. Eu sei, eu é sei, bonito. eu sei, eu sei, eu sei. Eu não tenho o que fazer, Luca. Eu só tenho que correr, velho. Ah, safe tá pra direita. Eu sei, mas é que o cara tá vindo aqui no é. Muito agulhante. Aí a panela, velho. Salva, ah, Salva a panela. Salva a panela. Salva a panela. Caraca. O homem da panela, tiros. bicho. Eu homem essa panela, bicho. E agora, Luca? Ferrou Bahia, velho. Ah, não. Eu errei o tiro. Se eu tivesse acertado a escopeta, eu tinha matado. E depois atirado. Boa. Valeu. Eu falei ah. o quê? Mano, eu tô correndo nesse cara faz um dia, velho. <risos> Caraca, mano. Ah, beleza. Beleza. E aí, mano? Curtiu os melhores momentos? Cara, a gente acho que a gente mais zoa do que joga, né, mano? Então é isso, os caras tá esperando até agora o picolé de carne, tá ligado? Mano, essa foi, mano, foi épica, tá ligado? Comenta aí, mano, qual que foi a melhor que você já ouviu aleatória. No Free Fire de alguém que você nem conhece Tá ligado? Então é isso aí, família Espero que você tenha gostado do vídeo Tamo junto, até a próxima aí, mano É nóis, valeu, tchau, tchau Ó, Se inscreve se você não for inscrito, chegou até aqui E deixa o like, compartilha com o amiguinho Aí, mano, pra ele colar aqui no canal E a gente, ó, crescer, beleza? Tamo junto, valeu, agora eu vou Tchau, tchau